Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí fazer a soltura dos peixes. Aqui nós temos uma, umas carpas, eu sempre limpo aqui a caixa. Lá embaixo, na caixa de baixo, eu tenho bastante água, né? Aí eu não tenho filtro, eu crio aqui o estilápio, aí eu não tenho filtro. Eu pego e, e limpo a caixa quando tá um pouco suja. A gente tem bastante água da chuva, eu, lá em, a, essa caixa aqui é de 2.500 litros. Eu tenho lá embaixo uma de 5 mil, então toda a água da chuva a gente colhe, armazena e sempre está fazendo aqui a troca. Aí aqui hoje eu vou fa fazer aqui a soltura dos peixes. Aqui nós temos aqui umas carpas, temos aqui uma carpa meia rosadinha, olha só que linda aqui, ó. olha só que linda aqui a carpa. Aqui, ó. Aí temos aqui cascudos, olha, temos aqui outra, outra, outra carpinha, ó a carpinha meia branquinha, aí ó, aí aqui nós vamos pegar os tilápia maiores e vamos separar, a gente vai tirar um pouco, incrível, é da mesma, é do mesmo dia que a gente colocou aqui, tudo um tamanho só, esse aqui ficou pequenininho e esse aqui cresceu mais ó, cresceu mais, olha só, olha só a, a, a diferença, e te, te, teve outros maiores Olha, na minha concepção, eu estou quase com um ano que eu crio tilápia e não chegou a um quilo. Esse aqui dá o quê? Esse aqui dá uns um 250 gramas. Por aí, eu vou separar aqui, esses maiores. Para me tirar, porque está com muito tempo, que eu, eu quero pôr outra remessa de tilápia. A gente dá ração demais, a ração aqui à vontade. Dou ração de manhã, à tarde e à noite. E eles não cresceram, não sei porquê. A água aqui é sempre água limpinha. E aqui eu vou... Esses maiores eu vou separar tudo aqui porque... Porque eu quero pôr outra remessa aqui nessa, nessa, nessa caixa. Tem, temos que pegar assim, ó. Porque se bater isso aqui, gente, fura na hora. Aí eu vou pôr outra remessinha depois, se tudo der certo, né? Agora eu vou pegar uma obra agora no canal Zé Maria Lima, então eu quero diminuir. Porque para não ter muito, eu vou ter pouco tempo. Não ficar muito trabalho para minha esposa, que a é minha esposa que cuida quando eu saio. Os cascudinhos eu vou deixar aqui, ó. Temos aqui cascudo aqui de mais de 20 centímetros. Ó. 20, 20 e poucos centímetros. Ah não, os cascudos vai soltar, gente. Cadê os cascudos? Cadê os cascudos? Os cascudos eu vou soltar eles. Não vai. Brabo. Esse aqui é menorzinho, eu vou soltar para crescer mais. Então eu vou escolher outro peixe. Olha o tamanho desse cascudo, gente. Mais de 20 centímetros. Olha, eu... A minha experiência aqui em caixa d'água, eu achei que era melhor, viu? Ó, muito, quer dizer, é muito tempo. Mais de um ano que eu coloquei aqui, então eu... Se alguém perguntar pra, pra mim... Zé, é legal porque você tem aqui todo dia... Tem todo dia algo pra você vir aqui cuidar. Isso é a terapia, né? Lucro não usagem gente, você criar para vender em caixa d'água Eu não aconselho, mas só se for em grande quantidade, né? Mas, aqui o cascudinho Ração não está muito, tá muito barato, né? Olha, ó, ó, esse cascudo aqui, cascudo cresce rápido Aí essa água aqui eu vou, eu, eu vou jogar fora aqui Essa água estava tá, tá, tá, tá, limpa Porém, eles passaram aqui uns 10 uns minutos Já sujou tudo, eles faz muita sujeira não, dá aí, dá licença. Dá licença, então eu vou jogar fora essa água aqui E esses aqui Eu vou Fazer um frito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 Olha só, a, a, a, aquele ali não pode, não pode pegar, não, viu? Por quê? Porque não, que é, aquele lá, ele machuca a mão, viu? O branco? É o branco, não, o, é o tilápio, que assim, machu, machuca a mão. Qual? Aquele ali, ó, aqueles quatro ali, ó. Aquele laranja? Não, o laranja não machuca a mão, não. Então quero o um laranja. Aqui, veja bem, ó. Desliguei aqui ó, a bomba. E aqui a gente colocou três tijolos de churrasqueira. Diz que melhora na harmônia, não sei. É, é, a, a gente vê que melhora a água. Lá eu coloquei um, um pedaço de bloco de cimento para que? Para os cascudos se esconder dentro. Agora estão bem grandes, não dá mais para se esconder. Aqui ração aqui eu, olha. Eu ponho para eles aqui, ó, direto ração. Agora tem pouco, estão sem fome que eu já coloquei hoje. Então eu ponho ração de manhã, à tarde e à noite E a ração própria Para peixe ó. A gente comprou um saco de ração Eles, eles não comem muito não Você põe aqui Você põe aqui uns dois punhados Eles ficam fica farto E os meus aqui Eram uns 30 peixes Eu gastava um quilo de ração A cada 5, 6 dias então, ó, Eles brincando lá ó, Um com o outro então, Agora ficou 4 tilápia duas carpas e um cinco cascudo. assim eu vou economizar água, porque eles vão sujar menos. essa água que depois eu vou pegando, que eu, eu peguei um sombrio para me cobrir para não cair folha dentro, eu vou pegando e vou aguando aqui as plantas. aqui ó, é o meu sistema aqui de oxigênio para os peixes. aqui nós temos uma bombinha aqui que ela bombeia 2.500 litros. acho que é por hora, não sei, não sei bem, sei que tá notado que é 2.500 litros, aquela bombeia. Olha só aqui ó, peixinho, essa aqui depois eu vou, eu vou pegando ó, pra mim aguar aqui as minhas plantinhas ó, tem alguns mamão, não tem muito espaço. Tem pé de milho, tem aqui o pé de amora, ali o pé de limão, aqui temos aqui um pezinho de acerola que nós estamos aqui cuidando. Alguns, tá aqui, nós estamos aqui em reformas né, e aqui as plantinhas aqui ó, temos aqui um pé de malvarisco, pouca, pouca gente conhece, é da família do boldo eu acho. Aqui temos outro, outro pezinho de aqui de megrice, aqui, é, aqui é acerola. Aqui temos um pé de alfavaca, um chá que aqui é muito bom. Não precisa nem de açúcar. Aqui temos um pé aqui de erva cideira. Aqui temos um milho que nós plantamos e até aqui as espigas, ali tem mais umas ali, ó, que eu não cheguei a colher. Aqui é minha, minha cebolinha e aqui é mais uns pés de milho. Ó. E aqui é minhas galinhas. Tem que renovar. As galinhas estão tão, tão, velhinhas já. Vai ser quebrar várias. Olha, olha, olha que linda, gente. Olha, olha. Você já imaginou se eu tivesse um, ter, um terreno aí de uns, de uns 20 mil metros quadrados para me plantar milho? Num espacinho desse, eu peguei o milho das galinhas, joguei aqui ó, e deu essa espigona aqui. ó. Maravilha. Ó. Isso aqui é show de bola, gente. Aqui é uma maravilha mesmo. É bênção de Deus, né? Hoje então, meus amigos minhas amigas, ficamos por aqui, um forte abraço. Esse aqui é o meu pequeno espaço, mais ou menos aqui uns 40 metros quadrados. Aí aqui nós temos a minha cozinha com a churrasqueira, temos aqui o, a, o nosso galinheiro, temos aqui a criação de peixe e vamos aqui adaptando. Uma pequena hortinha, um pezinho de cebola, um pezinho de alface e é isso aí. Mas estamos aí na esperança que Deus nos abençoe com um terreno um pouco maior para a gente plantar e quem sabe a gente... Posso colher um pouco mais de milho. Olha só que lindo, gente. Que é maravilha, né? Show de bola. Um abração. Fui. Tchau, minha gente. E até o próximo vídeo. Olha o galo lá cantando lá.